Você acabou de luxar teu dedo, tem um colega querendo puxar, tem outro dizendo que se você for na emergência sequer vão te dar anestesia, não escuta nenhum desses dois, vai lá na emergência e eu vou te mostrar agora qual é o procedimento que vai ser realizado para colocar o teu dedo no local. Então assim pessoal, esse caso que eu estou mostrando aqui para vocês nas imagens e a seguida nos vídeos, é um caso bem típico da luxação interfalangiana, a, da luxação do dedo, que foi em consequência a um trauma direto no dedo, tá certo? É, esse paciente estava jogando futebol com os amigos e depois de receber uma bolada no dedo, sentiu dor imediatamente e observou essa deformidade. Ele chegou na emergência, quando eu atendi, já bastante apreensivo, com medo de algum procedimento, alguma coisa que fosse ser realizada, e isso tornou o manejo inicial um pouco mais dificultoso, tá bom? É, depois de uma conversa, depois de alguma medicação para dor que foi realizada nele, é, houve então uma facilidade maior e depois que ele adquiriu já um pouco mais de confiança, ele permitiu que eu pudesse realizar o procedimento, a manobra de redução, para colocar o dedo novamente na posição habitual. Sempre após os procedimentos, nós realizamos também uma nova radiografia para avaliar se o osso realmente está na posição adequada. Lembrando que esse vídeo não substitui a avaliação e nem o tratamento médio. Se você puder ajudar a desmistificar essa patologia, compartilhe esse vídeo.